Sou um Favareto, né? sou sociólogo, tenho um doutorado em ciência ambiental e trabalho aqui na, na UFBC praticamente desde a criação da universidade, há, há quase 12 anos, né? 12 anos atrás. Eu tenho muito orgulho de ser um dos professores que participou da própria criação do, do bacharelado em planejamento territorial, que é um curso que a gente só tem aqui na UFFBC né? e a gente optou por criar esse curso aqui. Justamente porque, na nossa, no nosso entendimento, o tema do planejamento territorial vai ser um dos grandes temas do século XXI. Né? Para explicar melhor a minha linha de pesquisa, vale a pena até explicar um pouquinho essa, esse diagnóstico que levou a gente à criação do curso. Né? Podemos partir de uma imagem. Né? A gente tem hoje, no mundo, por volta de 7 bilhões de pessoas no planeta. Há pouco mais de 100 anos atrás, nós éramos 2 bilhões. E provavelmente ao longo desse século nós vamos chegar a 10 bilhões de pessoas no planeta. Isso coloca um monte de desafios e a questão territorial se insere justamente aí. Porque até a minha geração, uma geração atrás, a gente imaginava que nesse crescimento populacional todo, o mundo ia ser cada vez mais parecido. As regiões iam ficar muito parecidas umas com as outras. E uma das imagens que se tinha também era de que o mundo ia ser, na verdade, uma grande metrópole, uma grande megalópole. Então, né? Nada mais distante da realidade, né? o que a gente observa é que nós temos, em primeiro lugar, um mundo cada vez mais heterogêneo. As regiões, as cidades, elas são cada vez mais diferentes umas das outras. E isso é muito bom, né? porque o mundo é diverso, né? o mundo é, é diferente, e a gente precisa reconhecer essa heterogeneidade. E a segunda questão importante que isso traz é o fato de que nós vamos ter espaços muito diferentes. Nós vamos ter as metrópoles, nós vamos ter as cidades médias, nós vamos ter as zonas interioranas. É, por volta de 2030, aproximadamente 40% da população mundial vai estar vivendo fora das metrópoles. E é aí que a minha linha de pesquisa se insere. Né? nós, Eu, os meus colegas, os estudantes que trabalham comigo, nós nos dedicamos ao tema do desenvolvimento, do planejamento e da gestão do que nós chamamos de regiões não-metropolitanas. As regiões interioranas, as regiões rurais, mas não essa ideia do rural como sinônimo de agricultura, né? como sinônimo de pequenas cidades, como sinônimo de locais onde há uma maior importância da natureza. E é extremamente importante olhar para regiões com essas características, porque nós, que estamos aqui numa metrópole, nós dependemos fundamentalmente dessas regiões interioranas. Essa gravação que nós estamos fazendo agora, ou quem está vendo esse vídeo, nós precisamos de energia para isso. Essa população toda que vive nas metrópoles é preciso alimentação para essa população em crescimento. Então, não existe vida nas metrópoles sem vínculos com as regiões interioranas. Ao longo desse próximo século, tem dois grandes temas que estão colocados. O tema da desigualdade, porque nossas sociedades são também cada vez mais desiguais, e o tema ambiental. Né? E as regiões interioranas são fundamentais para esses dois temas, né? porque a maior parte das pessoas pobres mora justamente nas regiões rurais ou interioranas, e porque a produção de alimentos, matéria e energia de que as cidades dependem vem justamente dessas regiões interioranas. Por isso esse é o nosso, o nosso foco. Né? É, ao longo dos próximos dois anos eu vou estar tá desenvolvendo dois projetos de pesquisa. Né? Uh, os dois projetos de pesquisa têm um mote, têm um eixo, que é a chamada Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A agenda 2030 e os ODS, como a gente chama, resultam dos chamados Acordos de Paris de 2015, em que os vários países do mundo se comprometeram com um conjunto de metas para que até 2030 se alcancem determinados resultados em temas sociais, econômicos e ambientais. Eu e meu grupo de pesquisa, nós vamos estar olhando justamente para como essas metas estão ou não estão sendo alcançadas nas áreas interioranas do Brasil. Então nós vamos priorizar duas áreas, por isso dois projetos. O primeiro projeto se concentra nas áreas do que a gente chama de rural remoto, né? Amazônia, Semiárido é... e os Cerrados. E o outro projeto se concentra no chamado rural periurbano, nessas áreas rurais que estão na periferia das metrópoles. Então esses são os dois projetos de pesquisa que eu vou estar desenvolvendo nos próximos anos. Nós vamos olhar para o que está acontecendo nessas áreas nós vamos olhar para quais são as políticas públicas e os investimentos privados que estão acontecendo nesses locais e de que maneira a gente pode coordenar melhor esforços públicos e privados na direção das metas eh, do desenvolvimento sustentável. Alunos que venham a trabalhar comigo sobre esses temas podem se inserir de várias formas. Né? Há a possibilidade de fazer um trabalho que seja mais eh, teórico, por assim dizer, né? então revisitando as teorias que explicam alguns desses problemas, Podem ser trabalhos mais voltados às políticas públicas, como os governos, as prefeituras, o Estado brasileiro eh, eh, direciona esforços e investimentos para essas áreas. E pode ser eh, pesquisas de campo na análise das dinâmicas territoriais visitando essas regiões, entendendo os processos, os conflitos, os problemas que estão acontecendo e qual é a melhor forma de intervir sobre eles para que a gente tenha um desenvolvimento que seja territorialmente mais coeso uh, no Brasil do século XXI. Por fim, tem uma questão que eu acho importante sublinhar, que é a seguinte. Uh, a gente, muitas vezes, quando pensa nos territórios, a gente pensa sob a ótica dos problemas, né? dos conflitos, dos desafios, da pressão sobre os recursos naturais, enfim, um pouco sobre o registro da, a, a, a, dos problemas a serem equacionados. Mas acho que tem uma questão importante observar também que é o seguinte, o Brasil é um dos países, se não for o país mais bem posicionado na ordem internacional em termos de como utilizar melhor o, o território para enfrentar os seus problemas sociais e ambientais. A gente sabe que a sociedade do século XXI vai ser uma sociedade é, que vai vai demandar muito ah, em termos de recursos naturais. E o Brasil tem um dos maiores estoques de biodiversidade do mundo, o Brasil tem uma ainda uma razoável disponibilidade hídrica, enfim, o Brasil tem nas características do seu território, pelo tamanho e pela diversidade interna, um trunfo para experimentar ao longo do próximo século uma nova trajetória de desenvolvimento. E nós temos que pensar o desenvolvimento do século XXI a partir de novas narrativas, a partir de novas formas de relação entre sociedade e natureza porque o paradigma do industrialismo já não dá as respostas necessárias, ou seja, nós não vamos ter empregos na indústria para todo mundo. O paradigma uh, da nossa especialização via agricultura de commodities, que é o que a gente vem experimentando agora, ele vai significar cada vez mais devastação dos recursos naturais e emprego para poucos. Uma grande questão que está colocada, portanto, é que formas de relação com o espaço, e com a natureza nós vamos constituir ao longo das próximas décadas. E nós podemos fazer disso não só uma forma de minimizar alguns problemas, mas principalmente de transformar as formas de relação entre sociedade e espaço, entre sociedade e natureza, num trunfo para uma nova forma de inserção do Brasil na ordem internacional.